As subroutines são também um bloco de instrução, e nesse sentido não há muita diferença entre subroutines e functions, mas é uma diferença fundamental sim. A diferença é que uma subroutine pode. Uma subroutine você vai usar quando você quiser retornar mais de um valor ao programa principal. E você não pode. É fazer do jeito que é fazer, fazer a mesma coisa que você fez com uma function. Né? Que, uh, n, lembra, nossa, nossa function, o uso da nossa function multi envolvia atribuir o valor da função, dados os argumentos n1 e n2, a uma variável n3. Isso você não faz com a subroutine. Nota que quando você vai olhar a sintaxe da subroutine, tudo é muito parecido, exceto pelo fato de que a subroutine não tem tipo. Okay? Então, justamente, você não pode atribuir resultado da subroutine a uma variável no seu programa principal, do mesmo jeito que você fez com uma function. Vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. Deixa eu baixar um pouco aqui e chegar aqui no programa principal. Nota que ele é muito parecido com o meu programa anterior. Inclusive, eu agora estou fazendo aqui uma função, uma subroutine multi também. Mas nota que agora eu estou passando como argumentos para minha subroutine multi N1, N2 e N3. Ok? É, essa é a diferença fundamental. Se você quiser retornar mais do que um resultado, por exemplo, na sua, na, com, a, sua, com o seu subprograma, você vai ter que usar uma subrotina, uma subroutine no Fortran. A subroutine é chamada com o comando call. Lembra que isso não existia para a function. Tá ok? Mas aqui eu poderia retornar vários outros valores, mas eu não posso atribuir esses valores a uma variável, uma variável do tipo n3 é igual a multi, ou então é igual a call multi aqui, ok? De resto, é tudo muito parecido. Está aqui a declaração da a especificação da subroutine, né? documentação muito parecida. Tá? Coloca o, que, o que, que que entra, o que que sai. Tudo é muito parecido, mas nota que agora eu não escrevo multi igual a A vezes B. Eu tenho que declarar o argumento aqui, esse terceiro argumento. É esse terceiro argumento que vai receber o valor da multiplicação. E, e esse valor aqui vai ser retornado ao programa principal, no caso, na nossa variável N3. Tá? Então, vamos rodar aqui o programa só para vocês se convencerem que dá exatamente a mesma coisa. Se eu colocar 1,5 e 4, a multiplicação dos dois números é 6, como antes. Ok? Então, para as functions e subroutines, esse é o essencial para vocês começarem a escrever programas mais legais no Portran. E agora, e a partir da próxima videoaula, a gente vai passar a falar sobre. Arquivos, entrada e saída formatada, até agora a gente trabalhou né, pouca formatação, na verdade eu nunca falei para vocês como é que era realmente a formatação, apesar de ela ter aparecido nos vídeos, e a gente vai trabalhar com arquivos que são fundamentais para armazenar os nossos dados, para a gente poder uh, eventualmente pós-processar, fazendo um gráfico ou fazendo outras contas, jogando em algum programa científico Tá? Então até a próxima videoaula.